Sendo um LGBT, eu fui um dos parlamentares que mais atuou nas mais diversas pautas legislativas ao longo desses últimos três anos e meio. E tenho muito orgulho disso. Eu trouxe na tribuna hoje a nossa bandeira, a nossa bandeira para simbolizar o orgulho. Nesse dia 28 de junho de 2022, eu queria homenagear toda a população LGBT do Distrito Federal e saudar todos aqueles e aquelas que lutaram muito para que eu pudesse estar neste lugar hoje. Muito obrigado a todos e a todas.